Tudo obrigada, bem? Alex. Obrigada, Lanx. Obrigada, Tábata. Tudo bem. Um prazer estar aqui. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. E eu acho que é isso, né? A gente que tem a oportunidade de ter voz, a gente precisa ser uh, vocal. E como, como diz uma grande mentora na minha vida e na minha vida profissional também, Flávia Ramos, ela sempre diz que a gente tem que ser vocal... E orelhal, que a gente também tem que ouvir e aprender. Bastante. Então, Gostei do termo, que... viu? Exatamente, eu acho que é um pouco disso. Muito Mas obrigada. Eu que agradeço, nós que agradecemos você por estar aqui também. Vestir a camisa do Genética Não É Destino. Eu queria perguntar para a nossa equipe, nos bastidores, se a Catarina já está online aí, se a gente pode re receber ela aqui, também nesse painel importantíssimo. Oi, Catarina! Catari... Opa, peraí! Está a Catarina e está a Luísa. Luísa. Luísa Pitanga já entrou aqui. Sejam bem-vindas, meninas. Então a gente Oi. não falou da Luísa? Vamos lá, vamos apresentar a Luísa que já está aqui, então. Luísa, cadê você? A ah, Luísa é mulher com deficiência, ativista da inclusão, cofundadora da ONG Mova-se, criadora de conteúdo digital e palestrante. Agora fechou o time, hein? Catarina, Marília e Luísa, bem-vindas. Vou começar pedindo para Catarina se apresentar, seja bem-vinda. Olá, eu acho que isto está com um delayzinho, mas acho que me vão ouvir. Uh, então, eu sou a Catarina, muito obrigada pelo convite, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Uh, eu sou de Portugal, não é? sou do Porto, tenho 32 anos e como vocês disseram muito bem, uh, sou ativista pelos direitos da pessoa com deficiência, tenho a minha página no Instagram, Speci Rara sobre Rodas. Um, e sou uma pessoa com deficiência há 5 anos, precisamente como a Ataba te disse, não fui sempre uma pessoa com deficiência. Um, e isso também me alertou para muitas questões que com certeza vamos abordar aqui. Obrigado, Catarina. Luísa, bem-vinda! Obrigada! Estou muito feliz de estar aqui. Eu queria começar pedindo desculpa, estou fazendo de tudo para dar sucesso. Mas, eu estou aqui em entrevista e a internet não tem mas vamos que vai dar certo. Sim, é possível. Olha, que, olha, ó, se vocês perceberem, a Luísa está dentro do carro, usando um 4G, porque uhum. ela não encontrou limite. Ela disse assim, não deu certo a internet dela, porque ela está para fora com os pais, e então não funcionou a internet. O Wi-Fi, ela foi dar um jeito, usar o 4G na cidade. Então, ela está dentro do carro, especialmente no Congresso para não deixar a gente aqui sozinho, não é mesmo, Tabata? Que legal, Luísa, que bom que você veio do jeito que deu e que bom que a gente tem sua presença aqui, viu? Marília, a Marília vai estar tá aqui com a o gente, que meninas. Para além de contar a história dela daqui a pouquinho, ela vai mediar esses dois bate-papos. A gente vai começar com vocês e depois a gente vai ter mais convidados. Então, vou, eu vou começar primeiro com a Luísa, que assim eu já libero ela, que eu sei que ela está... Daqui a pouquinho pode ser que fale o 4G, a gente não sabe como é que está a conexão. E eu gostaria, Luísa, primeiro que você nos falasse. A gente está falando aqui sobre mentalidade inclusiva. O que, que isso tem a ver hoje com você sendo uma jovem com deficiência, acho que é a mais nova dos painéis aqui, e que já tem uma potência na voz, você espalha muita é, a representatividade através das suas redes sociais e muita gente se sente representado por você. Mental... Primeiro, obrigado né, pelo e por ter me convidado, é uma honra, uma responsabilidade muito grande também ser a mais nova daqui, mas é, a mentalidade inclusiva é o que eu tento levar para as pessoas através das minhas redes sociais. A comunicação foi o caminho ali que eu encontrei de tentar mudanças, as mudanças que eu quero ver no mundo, né? para levar essa mentalidade mais inclusiva para uma galera que eu consegui alcançar através das minhas vezes. E é o que eu tenho feito, eu acho bem importante. Maravilha. Catarina, você não nasceu com deficiência, você adquiriu uma deficiência. A gente estava conversando aqui nos bastidores com a Tabata, né? E esse processo de você se tornar uma pessoa com deficiência também vem acompanhado de muita aceitação de mudança de vida. Eu queria que você, come, que você comentasse, porque hoje, quem te acompanha nas redes, vê que você é uma voz muito forte aí em Portugal, e aqui no Brasil você tem reverberado muito essa voz também, representado muitas pessoas que têm deficiência física. E como isso está associado, é, de como a sociedade precisa também é melhorar, mudar essa percepção em relação à pessoa com deficiência, através do que a gente propõe aqui, que é uma mentalidade inclusiva, né? Melhorar a forma como a gente enxerga, porque muitas vezes, as pessoas com deficiência, elas são vistas com pena, com caridade, né? e não como pessoas. Então, eu gostaria muito que você falasse sobre isso. Uh, sim, obrigada, Alex. Realmente, o que eu sinto é que, como eu fui uma pessoa sem deficiência e agora sou uma pessoa com deficiência, e eu tenho claramente a diferença entre como a sociedade me via e como a sociedade me vê agora. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo as minhas potencialidades. Ou seja, eu entendo o que é que a Catarina podia fazer antes da deficiência. E agora que tenho uma deficiência, a sociedade diz-me que eu não posso fazer determinadas coisas. E isso começou-me a alertar para o problema do capacitismo em si, não é? Que, está, que é transversal na nossa sociedade e que está espelhado uh, em muitas coisas, mas principalmente, no que a Tabata falou há pouco, a questão da, das atitudes. Eu acho que as atitudes das pessoas para connosco são ainda um, uma grande barreira, invisível, muitas vezes, mas uma grande barreira para, para que nós possamos ser cidadãos ativos e que contribuem uh, para a sociedade. E, de facto, o que eu comecei a perceber é que eu, enquanto mulher com deficiência, deixei de ser a Catarina. Eu passei a ser ou uh, uma coitadinha, uma pobrezinha, ou uma super heroína porque corto uma cebola, como eu digo no meu Instagram. Ou seja, esta polarização um, é muito limitante, porque, por um lado... Um, temos este cunho de caridade e de pena e de vitimização e, por outro lado, temos o cunho de que todas as nossas vitórias estão muito vinculadas à deficiência. Não é a Catarina ou a Tabata ou a Luísa trabalham e, ok, é... não, elas trabalham e são mulheres que as com deficiências, como é incrível. Portanto, isto é o capacitismo, está muito enraizado e é preciso ser desconstruído para que nós possamos cada vez mais construir uma mentalidade mais inclusiva e, e essa inclusão é muito mais do que uma rampa, é muito importante, mas também passa muito pelas atitudes e pela forma como uma pessoa com deficiência é entendida na sociedade. Boa, Catarina. Muito bom. muito bom, meninas. A Catarina, com tão pouco tempo de lesão, é claro que você fala assim, cinco anos, é, a depender do momento de vida que você está, pode parecer uma eternidade. Mas para mim, que tenho 20 anos de lesão, acho que Sim. cinco Sim. anos ainda é pouco. Mas é pouco tempo onde você já fez muito. Né? E você tem sido uma estudiosa, uma pesquisadora, e trazendo muito conteúdo, e conteúdo de qualidade né? com muito profissionalismo nas então, redes obrigada. sociais marília você que é uma pessoa com deficiência também tem baixa visão como é que você enxerga também essa nossa missão de reeducar as pessoas em relação às pessoas com deficiência a gente parar de ter esse olhar caridoso com pena de coitadismo como é que você o que, que você indicaria de, de um processo de mudança para isso acontecer Legal, Alex. Eu vou pedir licença antes de responder, para me apresentar e, e fazer a, a minha autodescrição, que eu, que eu ainda não fiz. Bom, eu sou uma mulher de estatura média, pele branca, cabelos loiros, na altura dos ombros, um pouquinho mais para baixo. Estou vestindo a minha cor predileta, que é pink, e também azul marinho. E eu também queria é, dizer o meu nome, me, me apresentar em Libras, porque eu tive o privilégio de, de receber um sinal, então... Douglas, muito obrigada, Douglas, eu amei. É, bom, essa questão que você trouxe, que Catarina trouxe, que Lu também fala muito, Alex e Tabata, isso é muito interessante, porque se a gente pensar que a nossa sociedade, pensar em gerações futuras, né, a gente se distancia isso da gente. E o próprio Henry, há, há alguns minutos, trouxe, não tem mais o um futuro, tem o um Agora. Nós somos responsáveis por essa mudança. É claro que eu também acredito que como é, pessoas vocais, a gente tem um compromisso de deixar um legado. Né? E eu particularmente acredito muito que o nosso legado é para gerações que, que vão vir. Mas a gente já tem a responsabilidade de se posicionar e de falar. Porque nós somos a sociedade. A sociedade não é uma entidade mitológica distante, não é mesmo? Somos nós. E quando a gente fala de inclusão, pessoal, a gente está falando de, de da diversidade que é um fato. Né? Nós não escolhemos ser diversos, somos diversos por natureza, é, independente da sua condição, independente do marcador social e independente, inclusive, é, de sermos é, representantes de grupos subrepresentados, né? de estarmos dentro de grupos subrepresentados. Então, eu não preciso ser uma pessoa com deficiência, eu não preciso ser uma pessoa é, negra, eu não preciso ser uma pessoa do grupo LGBTQIA+, para ser uma pessoa diversa. Hum. Nós somos diversos na nossa natureza, não é mesmo, Tabata? E quando a gente pensa nisso, a gente está falando de uma amplitude de ideias. Né? Então, vamos tentar olhar a diversidade como uma diversidade de pensamentos. Né? E eu costumo dizer que essa jornada, ela para mim é uma maratona que eu tenho certeza, né? antigamente eu achava, hoje eu já tenho certeza, que não tem linha de chegada. E que bom que não tem. Porque a gente é, está sempre em construção. Né? Acho que esse, para mim, esse é, a grande, esse é o grande diferencial. Né? Nós somos seres humanos e, portanto, somos pessoas preconceituosas por natureza. E o que diferencia uma pessoa evoluída de alguém que ainda não Virou essa chave é o quanto a gente está disposto a se questionar, a, a repensar nossos conceitos e a ouvir, né, ter, ter voz e dar voz também. E a Catarina tem um, um, uma afirmação no, na bio, no Instagram dela, que eu acho fantástica. Posso perguntar para ela, Alex, estava tá, Por favor. Tarde. Catarina, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua frase, né? que é quando... Enfim, você sabe, pode me dizer melhor. Sim. Por favor. Sim, claro. Uh, sim, realmente foi uma frase que eu construí ali, que é... Nós que estamos numa cadeira de rodas, a estava toda certeza que se identifica também, a quantidade de vezes que as pessoas acham que o nosso maior desejo é efetivamente voltar a andar, como se a nossa vida fosse pautada por acordar todos os dias e o nosso único objetivo fosse voltar a andar. Uh, e isso também uh, demonstra muito uh, capacitismo atrás, porque é como é que elas podem ter uma vida plena se não andam, de certeza que o maior desejo delas é andar. E então eu disse que por cada vez que alguém pensar nisso, que o meu maior desejo é voltar a andar, construa uma rampa, porque assim ao menos poderíamos criar um mundo mais acessível. É perfeita essa fala para mim é fantástica, porque é isso, a, a gente é responsável por trazer esse ambiente de respeito. né a gente tá, Quando a gente olha para gerações futuras, a gente pensa é, nas crianças, né? em quem está vindo, em quem já está já aqui se desenvolvendo, ou ainda quem, quem vai... É, é, se estar junto com a gente nesse mundo, né? Então, esse ambiente de respeito e, e de acesso, né, Catarina e Lu, a gente precisa promover agora. Né? Tem um, um, uma colega claro. de trabalho, muito querida, Cris Simões, que ela diz, quando eu me tornei uma pessoa deficiente, é, ou uma pessoa com deficiência, eu não ganhei um par de asas. Eu ganhei uma prótese e uma órtese. Né? Então, esse pensamento hum. é bastante importante, né? Lu... Traz para a gente um pouquinho da tua experiência como uma, uma, uma mulher tão jovem, né? E, e que vivencia isso. Como é que você sente Sim. esse ambiente é, eventual de pessoas que, que não são pessoas com deficiência? Será que a Lu nos, escu nos escuta? Sim. Sim? Acho que está com delay, né? Está ouvindo, Lu? <risos> A gente segue por aqui? Assim que a Lu conseguir o contato, a gente retorna? Isso, pode ser. Então, tá bom. Vou aproveitar e perguntar para a Catarina. Eu sou uma Tô pessoa ouvindo. sem... Ah, tá ouvindo, <risos> ótimo. Então, a Marília vai repetir a pergunta, tá, Luísa? Lu, eu tenho muita curiosidade em saber como que é para você uma garota tão jovem, Acho né? que agora caiu o sinal. Agora acho que caiu. Marília, mas a gente vai continuar. É, ah, voltou, voltou, voltou, voltou, aí. Esse é o novo normal, é. né, Alex? Essa é a, a nossa vida ser... digital e a gente ah. precisa ser flexível também. E se pedir para o pessoal aí que está nos assistindo também, para ter paciência. Voltou, Luísa, está no, tá nos ouvindo? Acho que não. A Catarina está nos ouvindo, né? Sim, sim, eu sim. Tô. Bom, então eu vou aproveitar e perguntar para a Catarina. É, primeiro dizer para você que eu sou uma pessoa sem deficiência. Eu tenho 13 anos de desconstrução, viu, viu Catarina? E nessa, nessa minha caminhada pela desconstrução, é, teve muitas vezes, e eu não me orgulho de falar isso para vocês, tá? mas acho que a gente precisa falar desses assuntos que são sérios, que, que com certeza existiam muitos Alex, Marília, que estavam nessa mesma condição, de olhar para alguém com deficiência, Sim, e aí, quando então. ele olha para aquela pessoa com deficiência, ai, nossa, eu tenho que agradecer que eu tenho uma vida perfeita e maravilhosa, sabe? Desumanizando essa uhum, pessoa. Uhum. Eu queria te perguntar, Catarina, por que, que as pessoas comuns, sem deficiência, elas reagem dessa forma? O que, que você diria a respeito disso e como é que a gente pode mudar isso? Sim, essa pergunta é muito interessante e realmente, por exemplo, nas minhas redes sociais Estou perguntam feliz. muitas vezes isso, até porque. Pode falar, eu Catarina. Acho que... Eu acho que, efetivamente, nós temos que educar as pessoas, ou seja, nós pessoas com deficiência, temos que educar as pessoas no sentido das pessoas perceberem. Hum, eu não sei se. Ah, voltei. Hum, no sentido das pessoas entenderem que, efetivamente, não, não, não, não existe culpa, ou seja, o meu, o, meu, o meu objetivo nunca é que as pessoas se culpabilizem pelo seu capacitismo, porque nós estamos inseridos numa sociedade capacitista. Agora, a partir do momento que tu, Alex, por exemplo, tens contato com o que é o capacitismo, ou percebes que é uma atitude capacitista achar que a minha vida é mais miserável que a tua, ou menos boa que a tua, só porque eu estou numa cadeira de rodas, então aí e eu, na minha ótica tens a responsabilidade de desconstruir esse capacitismo. E acho que quando nós trabalhamos com responsabilidade, nós trabalhamos com movimento. E, é isso, e, é, e o movimento é que cria esta desconstrução. E eu acho que as pessoas olham para nós ainda pessoa com deficiência com pena e com uma vida dela deve ser uma desgraça, não é? Primeiro porque durante, é uma questão histórica, ou seja, durante muitos anos as pessoas com deficiência não eram vistas, não eram ouvidas, eram mortas até, há muitos anos atrás eram mortas e se calhar hoje em dia talvez ainda sejam, em alguns, em alguns casos. E portanto isto vem de anos e anos de uma sociedade extremamente capacitista que vê a pessoa com deficiência como incapaz, inválida e mais. E que a vê no dia a dia a ter que ultrapassar milhões de barreiras. Então, mas o que é que as pessoas preferem? Preferem dizer que, é, que eu sou uma guerreira, porque ultrapassa essas barreiras, é comigo e se unirem a mim a desconstrução, a desconstrução dessas barreiras. Portanto, isto são anos e anos de capacitismo que tem que ser desconstruído, não com culpa, mas com responsabilidade. Exato. exato. Demais, hein, Marília, Tabata? É, muito bom. E, e Catarina traz um ponto que é essencial. Né? Quando, quando a gente se entende num lugar de privilégio, e não, não é porque nós somos pessoas com deficiência que nós não temos um lugar de privilégio, cada um tem a sua realidade, é, não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Né? Nós temos responsabilidade de trazer a voz para muitos outros grupos que, eventualmente, não, não, ainda não conquistaram esse espaço, não conseguiram essa abertura. Então, a, até citando o Tucumã, que, que infelizmente não pôde estar conosco, eu admiro muito o trabalho dele quando ele fala eu sou indígena, sou, sou pataxó, mas eu falo por toda a população indígena. Ou seja, ele traz todo... O, o, o, a causa dele é muito mais ampla. Perfeito. Né? Incrível. Lu, você está nos ouvindo? E aí, acho que é a Lu. A gente vai encerrar agora, né? porque a gente vai receber mais outros convidados. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, meninas. Obrigado, Luísa, por você ter conseguido, é, de uma forma aí, é, inovadora, fazer a conexão. E eu sei que a conexão não está chegando com. com... É, rapidez aí para você, mas agradeço a tua disponibilidade, muito obrigado. E, Catarina, eu quero que você divulgue aí as tuas redes sociais para as pessoas te seguirem. Muito obrigado por você participar, obrigado por você trazer essa clareza para a gente aqui e tenho certeza que logo, logo você vai estar aqui em outros projetos com a gente. Obrigado. Obrigada. As minhas redes sociais, então, são espécie rara sobre rodas. Um, no Instagram, que é onde eu costumo estar mais presente. Por isso, sigam-me por lá e qualquer dúvida, qualquer questão, é só enviar mensagem privada. E a Luísa é Pitanga. Luísa Pitanga, que com certeza deve estar com a Mônica Pitanga, que é outra ativista, mãe maravilhosa, que fundou uma das fundadoras do Mova-se. mandar um super beijo para elas que estão aí nos acompanhando, nos assistindo e agradecer imensamente por vocês terem participado desse painel. Catarina, valeu, Catarina, beijo. um beijo. Luísa, um Catarina. beijo. Valeu. Muito bom. Marília, que legal te ter aqui, que legal te conhecer pessoalmente, viu? Obrigada Obrigada pela sua presença aqui. A Marília Muito vai obrigada. continuar com a gente aqui como mediadora, aproveitar que ela está presente. Então, agora a gente vai receber mais um convidado. Eu queria perguntar para a nossa equipe, quem é que já está conectado aí, para nós saber e já chamar? Tem alguém conectado? Pessoal, estão se conectando. tá chegando então, mas eu queria conversar com a Maria, Por favor. me conta uma coisa, Maria, agora não mudou, hein, eu vou te entrevistar. <risos> me fala uma coisa, você nasceu ou adquiriu a deficiência? Porque tá, você falou com as meninas e ninguém te perguntou nada, agora é minha vez de te perguntar. <risos> então, tá, Tabata, tá. É, eu, eu sou deficiente, uh, me entendo como deficiente há muito menos tempo, tá, e, e já, vou, já vou comentar sobre isso, mas eu... eu a, a, a deficiência se manifestou quando eu tinha oito anos de idade. Né? Ela a, é uma, uma deficiência congênita, genética, mas se manifestou, que habitualmente se manifestaria na adolescência. E eu acho que eu sou muito sortuda, inclusive, muito abençoada, de poder é, ter, ter aprendido né, a ser uma pessoa com deficiência na infância. Né? E aí é, está aí a grande importância é, da gente trabalhar como sociedade para as gerações que estão crescendo, né? como a gente, como as crianças conseguem é, a, lidar, entender a, as diferenças, né? Você por várias vezes comentou sobre é, não ter tido a oportunidade, né, e, e hoje educar adultos que não tiveram a oportunidade de conviver com pessoas com deficiência, isso me marcou muito, porque é uma grande realidade, e tá aí a nossa responsabilidade, né. Total, mas me conta como você descobriu... Então, eu, eu sempre gostei muito de, de arte, de, de cores e desenhos, e... Né, vida que segue, fazia as minhas atividades, mas um belo dia, meus pais perceberam que eu estava com uma determinada dificuldade de, de conseguir ver e ver cores, e principalmente na luz, que é uma característica da minha deficiência. Né, hoje, é, eu sou considerada como cega legal, né, eu brinco que tem legalmente loira e eu sou legalmente cega. <risos> então, é, eles perceberam, mas o ambiente, né, a rede de apoio foi muito importante, porque eu e, e, e eu acho que eu realmente fui muito abençoada nesse sentido porque eu sempre fui cobrada e, e, e recebi os cuidados de uma criança mesmo antes né mesmo depois de, de, de descobrir a deficiência então para mim foi foi esse processo assim e eu digo que eu me entendi uma pessoa com deficiência quando eu vim aos 17 anos para São Paulo para estudar, para estudar moda, né? uma, uma área tão visual. E aí eu entendi que eu, tinha, é, que eu teria algumas uhum. barreiras e que eu também tinha alguns direitos. Então, essa virada de chave foi muito importante. Né? Por isso, é, sou tão fã do, do projeto da Flávia Popp, porque a independência realmente é, pro, promove né, essa naturalização para o indivíduo. Total. E me conta, que recursos de acessibilidade que você usa no seu dia a dia, no trabalho e na vida? <risos> então, é muito curioso e me emociona lembrar que Hoje, pessoal, essa geração novinha que tá aí, geração da Luna, né, tá, a batela, uhum. essa galera tem todo o recurso na mão. A nossa geração, aqui, um pouco mais cringe, é, a gente não tinha isso. Então, como eu estudava, né, eu lembro que na época a gente não, não existiam. É, eu ainda conseguia escrever em folhas pautadas, né, folhas com linhas. Uhum. Então, a minha mãe comprava é, é, cadernos, passava linha a linha, isso me emociona dizer, porque mostra o quanto de dedicação e de cuidado ela, ela envolveu naquilo. Né? Ela lia para mim as, as matérias da escola num rádio deste tamanho Nossa. e eu tinha que ouvir. Né? Então ela gravava e eu ouvia. Hoje... É, é muito mais fácil, né? Então, eu tenho recursos de lupa do próprio computador, recursos de contraste, recursos de, de auxílio de voz né? do, do próprio celular, então a vida é muito mais fácil. E, eventualmente, eu falo que eu não tenho cão-guia, mas que eu tenho amigos-guia, que me ajudam muito, meu marido, familiares, enfim, que me apoiam né? quando, quando é necessário. É isso que eu ia te perguntar, eu ia falar assim, eu notei que você não usa bengala e nem tem cão-guia. Você não precisa mesmo? Na realidade, a bengala é... Eu comecei a sentir e pensar nessa realidade, né? em usar a bengala, a partir de alguns anos atrás, né. Muito por conta da minha, minha dificuldade em me locomover em ambientes muito claros. Uhum. Né? No meu caso, que é, é, é diferente do que todo mundo pensa, né, pra mim, quanto mais luz, menos eu enxergo. Então, é sim uma possibilidade. Hoje, atualmente, eu ainda não uso, mas não é, não é um tabu. Tá? Você tem sensibilidade à luz, né. Exatamente, exatamente. Ah, e foco aqui. também, então, estou olhando para o pessoal de casa, pessoal, eu não consigo focar os meus olhos em vocês, mas com certeza meu coração está conectado. <risos> Sabe que tem uma, tem uma curiosidade que eu descobri há pouco tempo, que existem cores de bengalas diferentes para pessoas com tipos de deficiência visual diferentes. Exatamente, exatamente. Tem até a bengala social, que a bengala é um pouco menorzinha, que fica ali mais fácil de, de colocar numa bolsa de festa, por exemplo, para mulheres, né? Ou, ou fica mais fácil para quem quiser, enfim, né? Homem, mulher independente, é, poder ali armazenar em um lugar menorzinho. Então, tem sim a bengala verde, a bengala é, que indica a baixa visão, que é o meu caso, e a bengala branca indica a, a cegueira total. E a bengala branca com listras vermelhas, a surdoceira Cegueira, né? Exatamente. Mas daí Exatamente. tem umas pessoas, eu tenho uma amiga que chama Sara Bentes, que ela usa uma bengala lilás, só pra confundir nossa cabeça, mas daí é estilo, né? Você acha que eu usaria qual bengala? Olha, de acordo com a cor do seu figurino, para quem não enxerga, é cor de rosa, pink, talvez seja uma bengala rosa. E provavelmente com uma pitadinha ali de brilho, porque não ia deixar passar. Com, com glitter, é. E esse é um estigma, né? Que a pessoa com deficiência também não tem vaidade. Que a pessoa com deficiência não, não se maquia, não se veste. E a gente está vendo você... Super, né, no figurino bacana aí, <risos> maquiada. Outro estigma, que a pessoa com deficiência visual não se maquia, né? É, é e é interessante isso, né, porque é, a, a autoestima, ela, ela está correlacionada à personalidade e não à condição dessa pessoa. Então, para quem não quer se maquiar tudo bem, tá ótimo, eu também tenho os meus dias de, de, de né, levantar e falar, não, vamos trabalhar, tô, não, hoje eu não estou afim, mas tem dias que, que eu tô afim e, e tudo bem, né, e aí cabe também a, a nós, né, a colocarmos no lugar de, se eu precisar de ajuda, eu peço também. Então eu cheguei aqui, meu marido tampa ouvidinhos, se estiver ouvindo, eu pedi para as meninas que estavam no camarim, falei, gente, dá uma ajudada aqui, que meu marido ajudou, mas eventualmente dá uma passada, né? Uhum. Então, a gente vai pedindo ajuda e eu acho que isso, isso tem que ser muito natural, né? A, a vaidade, a, a gente não deixou de ser uh, a pessoa que era, para quem adquiriu, né? Não é o meu caso, eu me considero com uma deficiência né? desde, desde criança, criança mas não, não tem que ser uma, um, uma questão, né? Nós somos pessoas, e, e a deficiência, ela é uma das características que a gente tem. Sabe, Marília, quando eu estava lá no hospital, na reabilitação, eu me lembro muito de uma menina tetraplégica que dizia que queria passar batom. Só que ela dependia de alguém que estava junto com ela. Sim. E a pessoa que estava junto com ela falou assim, mas para que, que você vai passar batom? Você está no hospital, você está na reabilitação. Aí tinha outra menina do lado que falou assim, ah, para que ela vai beber água? Para que ela vai escovar o dente? Para que ela vai viver? Exatamente. Então a pessoa que estava do lado dela, auxiliando, na verdade, estava também atrapalhando, porque não tinha entendido... O simbolismo que era passar um batom no hospital, o simbolismo que era fazer uma unha mesmo estando num hospital de reabilitação, Sim. o simbolismo que representa eu escolher a cor da minha cadeira e você escolher a cor da sua bengala, Sim. Né, que Sim. faz parte da nossa identidade. Exatamente, exatamente, que é, nós temos uma, né? nós somos seres é, diversos diferentes e temos uma identidade. E... Que delícia poder expressar isso de alguma forma, né? Eu, uh, por meio de moda, de maquiagem, que são assuntos que, eu inter... que me interessam, enfim, cada um dentro da sua, do, da, do seu universo, né? Não, demais, Marília. Eu sou muito curiosa com, com as, especi... as especificidades dentro da deficiência visual e eu tenho uma dúvida. Você falou que tem baixa visão. Você consegue enxergar as cores? Se é da minha cartela de coloração pessoal ou não. Então... Ai, gente, Eu tenho outra pergunta. Qual que é a importância da tecnologia para a inclusão das pessoas com deficiência, mais especificamente da deficiência visual? É essencial. Como eu te disse, né? se a gente não tivesse os recursos tecnológicos que a gente tem hoje, talvez eu ainda estivesse usando um rádio do tamanho de um carro para poder fazer alguma gravação. né? Então, é essencial.